Considerando se P e Q sejam proposições simples, a tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade da proposição. Está ali. Em que não X indica a negação da proposição X. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra na ordem em que estão os elementos da coluna referente à proposição. Ou seja, você vai montar aqui e vai botar de cima para baixo aqui qual é a ordem. Show? Para isso, galera, o que você vai fazer? Sempre que você tiver uma tabela... O que, que você vai fazer? Você vai fazer, sempre, você começa de dentro para fora. Primeiro, você vai fazer parênteses, tá bom? É igual expressão, parênteses, coxete, chaves, primeiro parênteses. Então, vem cá, parênteses, P e Q. Show de bola, P e Vamos lá, vamos fazer P e Q. Aí, eu tenho que saber a tabuada lógica do conectivo E. Muita gente já deve ter mandado você, decora a tabela. Não, você tem que saber a tabuada lógica. A lógica do conectivo E diz que tudo V dá V. O que é isso? Tudo V dá V. Diz que só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. É isso. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, quando tudo for verdadeiro, vai ser verdadeiro. E você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nas letras P e Q, tá? E vai olhar em qual das linhas tem tudo verdadeiro. Qual das linhas tem tudo verdadeiro, galera? Só a primeira logo o resto é falso tranquilo tranquilo o resto é falso é isso beleza tudo vê da ver o resto se não for isso é falso então pe depois você vai fazer o cochete. o que que é o cochete? ali o cochete é a negação negação de peq o cochete é isso negação de peq tu vai pegar essa daqui peq e vai negar quando você nega na real você muda o valor verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro então vai trocar todo mundo a verdadeiro vai virar falso falso vai virar verdadeiro falso vai virar verdadeiro falso vai virar verdadeiro beleza todo mundo junto aqui todo mundo junto aqui fala comigo tá joga aí pra mim, todo mundo junto que agora vem o um gran finale, pra gente resolver vem o um gran finale joga aí pra mim zero trauma, tudo lindo Sim, calcinha, calcinha Stephanie tá aí, só isso, só Sandra sim, Lucas sim Mas nem aqui, Carla, Rebeca zero trauma, Maurício, Gonçalo, show Beleza, então vamos resolver Agora, gente boa, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai fazer P ou negação de P e Q Olha pra cá, eu vou botar até de roxo aqui Você vai fazer P ou negação de P e Q você vai pegar essa primeira coluna aqui e vai usar a tabuada do OU com essa coluna aqui, que é a quarta. Mas, Renato, eu não sei a tabuada do OU. Simples, cara. Simples, simples, simples, simples, simples. Simples, simples, simples, simples, simples. Gente, é um minutinho. Daqui a pouco eu conto para vocês o que aconteceu. Espera aí, rapidinho. Pronto, voltei Voltei aí <risos> Coisas que quem sabe faz ao vivo e nessa fazendo dando de casa tempo pode acontecer isso tranquilamente. O <risos> que, que aconteceu aqui, galera? É precisou pegar. Eu tô... eu tô gravando enquanto não chega a mesa que eu comprei, né? Não sei se eu falei no na... Na... outro vídeo. Eu já... eu já falei, mas não sei se tu ouviu. Vou falar novamente. Eu, como o escritório O estúdio do MPP é muito próximo da minha casa. Eu não comprou a mesa para ter em casa um home office, tudo mais, porque eu sempre ia para lá. Então veio essa pandemia e eu não vou mais para lá. Então eu comecei a gravar. E hoje eu gravo no quarto do meu filho, do Heitor. Eu gravo no quarto do Heitor agora. E aí o que, que acontece? Eu, agora, a Débora precisava entrar aqui para pegar a fralda para trocar o Heitor. <risos> então foi isso, por isso que eu levantei para isso. <risos> Ele está rindo lá. Por isso que eu levantei para pegar. Aí Quando chegar a mesa, eu comprei uma mesa e tudo mais, aí eu vou... Não vai ter mais isso, porque vai estar no, no outro quarto ali que é, vai ser reservado para isso. Mas, enfim, quanto isso, vamos embora. Aí, galera, o que acontece? Voltando aqui, do O, né? Como é que a tabuada do O? A tabuada do O diz que tudo F dá F. A tabuada do O diz que tudo F dá F, tá? Tá? Quem prefere vai ser verdadeiro quando não vai ser verdadeiro, assim vai. Tudo F dá F. Ou seja, só é falso quando tudo é falso. Qualquer outro caso é verdadeiro. Então, vamos lá. Eu vou olhar linha por linha e vou marcar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Lembrando que eu tenho que olhar a primeira e a quarta. Então, eu vou botar aqui ó, a primeira, chama atenção, e a quarta. Tem tudo F aqui, galera? Não. Vou botar até de amarelo. Então, o resultado aqui é verdadeiro, beleza? Tem tudo F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Show? Agora eu vou olhar a segunda linha. Tem tudo F aqui? Não. Então o resultado é verdadeiro. Porque se tiver tudo F, dá F. Caso contrário, é verdadeiro. Tem tudo F aqui, galera? Não. Então, o resultado é o quê? Verdadeiro. E aqui, nessa última linha, tem tudo F, gente? Não. Então, o resultado é o quê? Verdadeiro. Opa! Deu exatamente isso aqui, ó! Tudo verdadeiro. Que deu? Deu tudo! Tudo verdadeiro, correto? Então, qual é o gabarito correto? É a letra E que eu estou na frente da letra E. Deixa eu deixar aqui. Vou deixar aqui só... Vou descer aqui a letra E, vou fazer melhor. Vou descer a letra E aqui. Só para a gente marcar, para não ter que sair daqui. Então, qual é o gabarito aí? a letra E. Ah, eu não tava vendo, gente. Baixo o material da aula, está aqui na descrição. Tá? Letra E. Show de bola. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo